Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Leitura Comentada. Estamos comentando aqui no grupo de estudos em Filosofia da Linguagem a obra de minha autoria, três ensaios teóricos filosóficos e para então dar sequência às nossas leituras, uh, retomamos... A partir da página 35, no tópico 1.2, desenho a minha concepção de língua e linguagem. Como já enfatizamos anteriormente, parece paradoxal e até contraditório utilizar como fundamento, como referências, por assim dizer, o pensamento sociriano e bactiniano juntos. No entanto, como já mostramos, Saussure atribui à língua o status de objeto linguístico e a concebe de forma abstrata. Bakhtin e O Círculo buscam a real essência da linguagem e a concebe de forma concreta, dialógica e valorativa. Apesar de ambos se encontrarem em campos diferentes do pensamento linguístico e se constituírem com, como formas distintas de olhar e conceber o objeto da linguística, seus olhares e suas concepções não se excluem. Veremos a partir desse ponto o porquê. A utilização do pensamento teórico de ambos para compreender o todo dos fenômenos linguísticos, a nosso ver se fez necessário mediante a natureza do objeto da linguística. No cotidiano do falante se manifesta o concreto, da língua e no ofício do linguista e do professor, o abstrato. Cabe aqui ressaltar, como já podemos compreender, que abstrato e concreto são faces de uma mesma moeda que se retroalimentam e por sê-la não podemos utilizar baquitinho e círculo nas questões pertinentes à morfologia e fonologia, paremologia nas línguas de sinais, pois, relativos a esses pensadores, encontramos o valor ativo, o belo, da enunciação e o dialógico. Por outro lado, apesar de Socir admitir que o signo tem sua face ideológica, ele não poderia fundamentar minha discussão a respeito do cronótopo e do problema do conteúdo, material e forma, como também não serviria para basilar o todo da enunciação. Até aqui a gente está demonstrando que abstrato e concreto na língua, coexistem harmonicamente e se retroalimentam. Nos atos de fala, ou seja, no concreto, na linguagem, na interação verbal, na interação discursiva, comunicativa, nós podemos observar, então, os fenômenos linguísticos ganharem realidade, ganharem materialidade existencial. A partir dessa observação, a gente pode analisar e pode é, visualizar o sistema normativo, como ele é constituído socialmente, e uh, compreender, então, esse sistema normativo, que é, obviamente, como enfatiza Socir, é, organizado socialmente. Como já expusemos no início deste ensaio, até o presente momento, na concepção sociriana, língua e linguagem são consideradas como tão somente uma mesma coisa, ou seja, uma generalização da outra. Em nossa concepção, perdão, em sua concepção, a linguagem humana é constituída pela somatória da fala, a vontade individual, mais a língua passividade social. Na concepção sociriana, a língua é ao mesmo tempo um produto social social, da faculdade da linguagem, e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade pelos indivíduos. A natureza dela é convencional, social e externa, e deve ser estudada como sendo a essência da atividade comunicativa. É... A língua ela é um produto social e não pode ser concebida de forma diferente só o grupo social constitui língua, né? o sujeito individualmente, ele pode produzir algum tipo de linguagem em algum nível, mas constituir língua é impossível, porque isso demanda então, convenções sociais, ou seja, é necessário um grupo exercendo a sua faculdade de linguagem e convencionando, então, esses atos de fala convencionando esse uso, convencionando a esse exercício que fazem da faculdade, da, é, da faculdade comunicacional humana para que então surja a língua. Como o Saussure enfatiza, é, a natureza da língua é convencional, né, é convencionada, é arbitrada pelo corpo social, né, é externa, social e externa. Uh, e deve ser estudado como sendo a essência da atividade comunicativa. Já no pensamento bakhtiniano, a língua é o meio que utilizamos para materializar a linguagem verbal humana. Outro sim, para os teóricos da enunciação, a língua nasce, vive e cresce historicamente de forma concreta na enunciação discursiva, na comunicação discursiva, melhor dizendo. Nessa concepção, ela não pode ser separada do seu conteúdo ideológico, ou seja, do conteúdo cotidiano vivencial. Já a linguagem é vista como um ato concreto de enunciação, altamente valorativo e constitucionalmente dialógico, formando o que foi concebido pelos pensadores como corrente ininterrupta da comunicação verbal, da qual não se pode ver o início, tampouco vislumbrar, vislumbrar o seu fim. Como nós já falamos bastante sobre linguagem e língua no, no ponto de vista de Sossier, de Bakhtin, também nas leituras anteriores, nós não nos deteremos muito nesses comentários. Na concepção ecolinguística, a língua é composta por quatro ecossistemas, cada um deles relacionados a um meio ambiente. É tida como sistemática e adaptável ao meio linguístico. Não é fechado. Nela, a língua é tida como interação, onde língua é constituída pelas interações verbais que se dão entre os membros da comunidade linguística, população ou povo, e entre eles e o mundo ou, na concepção da teoria, território, exatamente como na ecologia biológica. Já a linguagem para a ecolinguística são os atos de interação comunicativa que surgem das respectivas ecologias da interação comunicativa. Vale ressaltar que não queremos que o presente trabalho e possíveis produções futuras que dele poderão se originar pareçam uma coxa de retalhos. Nesse sentido, elaboramos alures para dar-lhes, assim, unicidade, mesmo que de forma linear e superficial, uma concepção de língua e linguagem que congregou todos os aspectos necessários para conceber os fenômenos linguísticos de forma agregadora, unificadora e totalitária. Totalitária no sentido de que contemple o todo da, dos fenômenos da língua e da linguagem, embora a gente não tenha a pretensão de esgotar as possibilidades desses fenômenos. Apresentamos agora, de forma mais profunda e detalhada, a nossa concepção que congrega os aspectos enunciativos axiológicos, dialógicos, concretos, sistemáticos e adaptativos ao meio social, bem como a abstração necessária para o linguista, para o pesquisador e para o professor de línguas. Sendo assim, para nosso pensamento, no atual cronótipo, a língua é, portanto, um produto social e um meio no, do qual nos utilizamos para materializar a linguagem humana e satisfazer nossas necessidades comunicacionais. Por ser um sistema social, a língua, na interação, sofre as coerções que convergem dos usos que fazemos dela, o que implica mudanças provisórias em sua estrutura, que, ao longo de seu percurso no tempo e no espaço, podem se tornar permanentes, até que sejam socialmente consolidadas ou Eliminadas, ou seja, é, toda e qualquer mudança ou inovação no sistema linguístico, na língua, antes de tudo, ela surge no espírito do falante, ela surge para a valoração, para a ideologia do falante. E ele obviamente insere isso no meio social via discurso. Não tem como ser diferente, né? Por meio da interação verbal, ele então materializa. Essas inovações, essas possíveis mudanças que podem ser admitidas pelo corpo social né, e referendadas por ele ou eliminadas ao longo do percurso, então, da, da língua. A língua é um sistema que o sujeito acessa por meio da interação e nele desperta sua consciência. Com o acesso ao sistema linguístico, o sujeito adaptará segundo as suas necessidades comunicacionais expressivas, moldando-o segundo a sua própria ética e estética. Ou seja, para a gente, né, aí, é, levando a cabo o pensamento bactiniano, ou tentando pelo menos levar, né, uh, o, o, o sujeito não adquire a língua, né, porque essa concepção nos traz um certo incômodo, porque pode parecer que a gente, então, pega a língua do meio social, a gente internaliza a, a língua a partir do social, por meio das interações é, verbais, como um produto pronto e acabado. Né? E não é assim. A gente desperta a nossa consciência na linguagem, por meio da interação, e a partir daí a gente vai adaptando o, o sistema linguístico. A cada nova demanda que eu tenho, a cada é, a, a, a, a cada consciência que eu desperto para, para determinado nível linguístico, né, eu provoco uma readaptação no meu acesso ah, ao sistema. Né? Então, digamos que eu estou no, no ensino fundamental, né? eu sou de uma, uma população ribeirinha, estou no ensino fundamental. Eu acesso, eu desperto primeiramente a minha consciência na linguagem e eu acesso a esse sistema e adapto ele às minhas necessidades comunicacionais caseiras. Né? Posteriormente, eu vou para a escola, me insero no ensino fundamental, então esse ambiente ele já me exige ele já me desvela outras demandas é, comunicacionais um pouco mais profundas daquelas que me eram exigidas no âmbito familiar. Então, eu já ah, mergulho um pouco mais profundo nesse sistema e readapto ele, então, às minhas necessidades. Quando eu vou para o ensino médio, acontece nova readaptação, quando eu me insiro num curso superior, a gente sabe que a linguagem acadêmica é uma linguagem mais elaborada, ela exige mais é, trocas simbólicas, né? uh, para que eu possa, então, é, compreender os gêneros que circulam na academia, eu vou ter que, readaptar novamente o sistema aos meus usos, às minhas demandas. Então, o contexto, o mercado o linguístico, assim por dizer, é, vai sempre, o, esse ambiente vai sempre determinar a, o reacesso e a readaptação do sistema às necessidades comunicacionais do sujeito. A língua é um sistema composto por duas faces sendo que uma é concreta e a outra está intimamente ligada aos atos de fala e às situações comunicacionais concretas, ou seja, a interação verbal e a outra é abstrata, sistemática e regulada por regras que são definidas pelo corpo social que dela faz uso. Nesse aspecto, a língua pode ser dissecada, para fins científicos, incluso a pesquisa e o ensino, servindo, obviamente, para sua classificação, quer por características de padrão, normas que geram o belfalar, ou, noutras incursões, a compreensão daquilo que fuja do padrão e lhe permita a inclusão nos falares dialetais. Essas duas faces da língua se retroalimentam. A língua, enquanto objeto concreto, fornece tudo o que a torna abstrata, ou seja, provê os materiais psicofísicos, estruturais e organizacionais concretos. Por outro lado, a língua abstrata alimenta a consciência do falante sobre a língua concreta com tudo aquilo que a fundamenta e orienta sua formalidade normativa em maior ou menor grau. Em outras palavras, a consciência do falante sobre a língua abstrata dependerá de sua erudição. Ou seja, é, como Valachinovi afirma, a consciência do falante não opera com as bases do sistema normativo, do sistema de regras. Porém, esse fato não exclui o sistema normativo, também não implica na inexistência dele. Ele existe, ele está ali. Né? Então, o, o linguista, o pesquisador, o professor, ele lida com esse sistema é, mais comumente, com esse sistema normativo Uh, Mas, comumente, o professor, ele, para ensinar a língua, ele tem que conhecer a língua, né? Ele tem que conhecer os níveis linguísticos, ele tem que transitar muito bem é, nesse sistema normativo para que ele possa é, prover um bom ensino, né? O linguista também. O linguista, para ele fazer uma pesquisa que envolvam os níveis linguísticos de um determinado sistema de língua... Ele precisa saber olhar para o concreto e absorver desse concreto o que é, está presente na natureza convencional da, do sistema observado. Os fenômenos de linguagem eles se dão ah, de acordo com esse sistema normativo. Né? Para que exista, então, um sentido naquilo que se materializa como linguagem, mesmo o falante não tendo plena consciência, ele utiliza determinadas normas, determinadas regras, em maior ou menor grau, porque se não fosse assim, ninguém se conseguiria entender, se fazer entender na interação verbal. Nem interação verbal existiria. Se eu começar aqui a dizer um monte de palavras desconexas vocês vão entender o sentido de cada palavra, porque conhece o, o, a significação cristalizada, a significação relativamente estável dela. Mas vocês não conseguirão ligar esses termos para extrair um todo de sentido né? no, é, é, no aspecto de absorver dessas palavras um discurso. Né, uma enunciação, um valor. Tá? Então, eu, eu necessito desse, desse, desse sistema normativo. Faz parte do terceiro logos da língua, né, que é, no, no, no seu aspecto subjetivo, a inteligência, né? A inteligência linguística da qual somos, somos dotados, faz parte né, que é, é a exigir de nós né, o encadeamento, as relações solidárias dos elementos linguísticos que utilizamos. Ao longo da construção do presente enunciado, mudanças em nossa percepção a respeito do nosso objeto de estudo foram surgindo e, obviamente, não as deixamos escapar ou passar em branco. Uma das, dessas mudanças se relaciona a alguns apontamentos de Saussure que relacionamos com a, o antigo Hermetismo. Por exemplo, uma das grandes leis universais diz que o todo é mente e o universo é mental. Uma outra lei diz que é assim como é em cima e é embaixo, tal como é dentro é fora. Saussure em diversas passagens de sua obra, também da obra a ele atribuída pela influência de seu pensamento, referencia entidades linguísticas como sendo algo existente em nossa psique. E isso faz com que uma palavra, ao ser relacionada a esse ente psíquico, se manifeste como um elemento linguístico. Então, veja bem, esse pressuposto está diretamente ligado, ah, ligado a... A lei universal, a lei do hermetismo, a lei da correspondência, né? assim como é dentro, é fora, ou seja, eu tenho uma entidade psíquica na minha psique e para ela se manifestar ela necessita então de uma palavra ou de um sinal, ela precisa ser impressa numa cadeia vocal ou numa cadeia de visualidades, né? Uh, correspondendo, então, exatamente àquela imagem psíquica que nós temos. E essa imagem, segundo o Saussure, é dotada de uma dupla face. Né? Um lado é significante e o outro é significado. Um lado é a imagem psíquica, a imagem interior que eu tenho do referente, e o outro é todo o saber sobre essa coisa que referencia. Uma palavra antes da sua manifestação só existe na mente do falante. Frente à necessidade de comunicar aquilo que Saussure denomina espírito, porção vibratória mais elevada do ser, algo chamado pelos antigos gregos de Niels, numa fração denominada intuição, componente do corpo sem forma, do corpo metafísico, também, chamado de in, também chamada de inteligência, Projeta na mente um pulso eletromagnético semiotizado que se relaciona a algo presente na mente. Psique para Socir, captado e caracterizado pelo linguista como um ente dual, ou seja, de duas faces, a imagem acústica e o conceito ou significante e significado, respectivamente. Veja que por esse prisma. Socir até hoje continua a ser um ilustre compreendido. Socir, quando fala de espírito do falante, certamente fala do nous, do eu superior. Psique, para o linguista, ao que nos parece, está relacionado ao termo que na acepção grega corresponde à mente, parte de nós no qual reside toda a abstração linguística, sendo que sua manifestação, a linguagem, está ligada ao plano da matéria, ou seja, à esfera, do soma. Lembra novamente né, a lei da correspondência. Tudo o que é dentro é como que está fora e vice-versa. Tudo o que está em cima é como que está embaixo e vice-versa. né? A, a frase bíblica, máxima bíblica, assim na terra como no céu. Né? Então, a língua, ela existe dentro e fora do sujeito falante. É claro que vibrando sempre em níveis diferentes, né? E aí a gente tem a lei da vibração. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas mais para frente, possivelmente, a gente venha comentar algo sobre isso. Né? Então, a, a, a língua, como disse Ossi, é, língua e linguagem é uma só coisa, uma é generalização da outra. Ou seja, eu tenho algo dentro de mim, na minha psique, no meu espírito, que é apenas uma energia vibrando sutilmente. E isso vai adentrando as camadas mais densas nos meus corpos manifestados até que isso vem a ser traduzido, é, impresso em uma cadeia de sons ou em uma cadeia de visualidades, de visoespacialidades, e se torna então uma palavra, se torna um sinal carregada da expressividade do sujeito. Toda a criação manifestada nos multiversos são criações mentais na da mente do todo. Para a linguagem, aplicando a lei da correspondência, se tudo manifestado é uma criação da mente do todo e na mente dele está, assim é para a linguagem. Antes de tudo, no mais elevado e sutil âmbito do nosso ser, existem ondas energéticas que são captadas por nossa psique, na qual há uma semiose transformando-as em imagens que são relacionadas indissoluvelmente a uma cadeia sonora, ou viso espacial, no caso das línguas de sinais, que manifesta, então, a língua por meio da linguagem verbal humana, logo. Língua é mente e a linguagem é mental. A língua, então, correspondendo à face é, energética sutil, à face psíquica né, uh, desse objeto e a linguagem já sendo a, a, o produto, né, a, essa energia adensada, impressa numa palavra ou num sinal, ainda carregada da, da expressividade do sujeito. Afirma, Socir, que a língua e a linguagem é uma só coisa, uma é generalização da outra, ou seja, língua e linguagem são aspectos, níveis ou graus de uma mesma coisa. Quanto mais elevada, mais vibra, mais sutil é. Quanto mais adentra os corpos densos, menos vibra e mais densa se torna. Expliquemos melhor. A língua é de origem sutil, vem do plano das ideias. Assim sendo, o espírito ilumina a psique com ideias verbais, que são traduzidas em imagens psíquicas, o que Socir chamou de imagens acústicas, o que corresponderia a imagens visuais na língua de sinais. Essas imagens são atadas a uma ideia por algo que Socir concebe como arbitrariedade. Ainda estamos falando apenas da língua, do aspecto sutil, do aspecto psíquico da língua. A psique iluminada realiza então a tarefa de tradução da ideia em imagens e as transfere para o plano físico. Nele, essas imagens são novamente traduzidas, ou seja, sua vibração é adensada e transformada numa cadeia de elementos linguístico-exotópicos externos, né? exteriores. Esses elementos se distinguirão em sistemas linguísticos particulares de acordo com a geografia, a cultura e a história do homem, além de suas condições físicas. Se ouvinte, os elementos se constituirão como partículas sonoras, enquanto num surdo essa projeção será viso-espacial. Para finalizar esse prólogo, Cabe ressaltar que essa concepção que começa a assentar-se em nosso mental como sendo o nosso teorema básico para a compreensão da origem da língua até a sua manifestação, materialização da linguagem, é ainda muito incipiente. Enfatizamos que a chave para tal interpretação foi adquirida recentemente, portanto, ainda não temos consciência de todas as portas que ela pode abrir. Até aqui a gente comentou, então, uh, alguns aspectos teóricos que nos conduziram à nossa elaboração própria de uma noção de língua e linguagem, partindo, óbvio, do existente, né, uma vez que não... É, Estamos aqui propondo criar a roda né, teórica da língua e da linguagem, mas é, unir aquilo que Saussure pensou sobre língua e linguagem a, e aproximar aquilo que é, Bakhtin e o Círculo pensaram sobre língua e linguagem, né, tendo em vista que, como dissemos, é, concreto e abstrato são fáceis distintas de uma mesma moeda. Né? Elas coexistem harmonicamente e se retroalimentam. Uma não exclui a outra, a outra. Então, a partir da nossa tese, em virtude do objeto de pesquisa que tínhamos em mão, fomos obrigados, então, a utilizar os dois pensamentos teóricos, Socir e Bakhtin, é, para fundamentar as nossas discussões. A partir daí, então, é que nasce é, o embriãozinho da nossa concepção de língua e linguagem, que vai, obviamente, se adensando, que vai ganhando contornos mais profundos ao longo das nossas leituras, dos nossos estudos, das aplicações teóricas que fazemos daquilo que aprendemos. Né? Então, é, à medida que... É, esses, essas releituras vão acontecendo, as discussões com nossos alunos, com os membros do nosso grupo de pesquisa é, vai então se delineando, se aprofundando essa nossa concepção. Né? E com a chegada então da filosofia, estou no segundo, no, no segundo nível é, da filosofia à maneira clássica, então a gente vai compreendendo melhor o próprio Socir, o próprio Bakhtin, pois ambos é, têm é, esse aspecto filosófico em seu pensamento, presente em seu pensamento. Ficamos por aqui com essa nossa leitura comentada. A partir do próximo vídeo já serão as discussões gravadas diretamente das reuniões do grupo Jeffy, licor de Pequim. Nosso muito obrigado, fica aqui o convite para você assistir todos os vídeos da leitura comentada e todos os vídeos do canal do, do GEFIL. comentar, compartilhar, perguntar, isso é importante, porque as suas perguntas nos ajudam a entender melhor aquilo que ensinamos. Nosso muito obrigado. Tchau, tchau.